Porra nenhuma aqui, eu vim do Rio e você é só um bitch. Não, eu sou caramelo, você é zoado Se você queria é o prato, Porque não desafiou, mano? Quando tem oportunidade, porque cê é zoado, mesmo? Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando os versos que eu ponho, sendo pra metade Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me irmão dessa maneira, deixa pra que eu me Falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que eu...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 Bom dia, já tem a fim é assim que vai ficar. Fim todos e agora fiquei com o que sobrar. Fiquei com a sua carcaça, então não tem problema. Me curta nos agudos, eu já revolto na Siena. É doces ou travessuras? É, é, é doces ou travessuras? Na você tá ligado que você ainda é veloz? Doces ou travessuras? Você é a bucha creca, tira a meleca, sobe e fala e não vamos nós. Você tá ligado você não pega? O bagulho é essa improvisação. Você vai perder ponto de interrogação. Olha só o teu nariz, ponto de exclamação. Você quer chegar junto com o Você injuriou Chavelin de xará Eu não entendi o seu verso, por isso eu faço o quê? Vou pisar na cabeça do perigo, amigo? Tá sujo aqui? Ah! yeah we... Por isso que agora eu não desanimo Mano, você vai ver que enquanto eu rimuo o Talento eu estimo Você não tá entendendo É meu animal de estimação E agora eu te dou um mimo Eu sou o Lula Molusco Tocando carinete Eu faço beat em assassino oh. Mas essa rima foi uma merda Sinceramente sigo no Ó, É clarineta Você quer luteta Se for questão de som a na merda, ó Porque você não rima nada Eu posso ter dó, mas não é dó de você O que eu não posso ter de nada é o ré Gabriel, cê o que eu tô parado Quando eu tô fazendo a arte do repente? É que eu tenho fé, mas eu não caminho com o pé eu, Você vai manejar o caminho com a mente Por isso eu vou te amassar Por isso eu vou estagnar, por isso eu vou voar Porque mesmo com a mente eu consigo sair do lugar Começa a se movimentar, porque infelizmente no funeral eu vi vários igual você que estão lá. Você é igual Marechal, mas você só vive de falsa glória. Igualzinho assim, um Marechal, separados por um talento, uma postura e nem de história. Oh! De perto. Oh. Nossa, todas as suas fotos foram na merda Pode acabar a batalha não precisa me dar última, a minha uma serva Então não tem problema que eu faço uma história de improvisação oh. Oh. Respeito todas as trans, isso é improvisação Mas vou tentar se sexualizando só pra chamar a atenção oh. Respeito sua modalidade Segurei esse Mike nessa mão, então vamos morrer mais de hoje. É pra quem ver se você é o tal e tava que é bom. Cante, eu vou falar se assim, é nada demais. Rimas agora, você assim, não é eficaz. Você tá embaixo do meu, minha maior campeão da aldeia, nunca foi capaz. Ei, hey, oh, cê sabe muito bem que eu faço uma rima que é qualificada Viu que perdeu uma pedeiracia, agora quem é bom pra fazer molecada? Cuidado vai fazer uma rima, que é improvisada sem maldade. Viu que perdeu uma pedeiracia, ah, eu E agora você se fudeu. Você é o um supermário no buraco que você se meteu.